<risos> fala, fala, galerinha! O que é isso, pessoal? Eu sou Norberto. Carol. E hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês os 5 livros que ainda queremos ler em 2015. Será que vai dar? Nunca são 10 livros, né? Ah, é. Não, mas cada um tá 5. 5. O primeiro livro que eu ainda quero ler em 2015 é Eleanor and Park. De Rainbow Rowell. Rainbow Rowell. Rainbow. Arco-íris. Eu acho que esse livro deve ser muito legal. Não sei sobre o que fala, não sei nada da história dele. Mas deve ser uma leitura bem leve, divertida. Sempre para terminar o ano, né? Num, num clima bacaninha. É. E foi o que dei, então... E foi Carol que me deu. ótimo. A minha ordem não é nada específico, eu vou falar aleatoriamente, mas enfim, o primeiro livro é... Canção de Aquiles. Eu fiquei curiosa desde que eu vi um dos vídeos de Tati Leite do Cabine. Parece ser uma história bem interessante. Não lembro exatamente como é a história, mas lembro do, do vídeo dela e desde aquele dia eu fiquei muito interessada em lê -lo. O próximo livro que eu ainda quero ler em 2015 é Trono de Vidro, de Sarah J. Maas. Uh, 98,99% do booktube, falam bem desse livro, que conta a história de Selina, uma assassina que vai não sei pra onde fazer não sei o que Mas tem um desafio, lindo, falam muito bem desse livro, dessa série em geral, da trilogia, né? Tô muito ansioso pra ler esse livro, parece que é massa! Meu próximo livro é A Garota Que Você Deixou Pra Trás, de Jojo Moyes. Eu já li Como Era De Você, eu gostei muito da narrativa dela, então eu quero que seja uma das próximas Porque eu gostei muito e quero ver qual é a da altura. Tô bem assim, cara, na câmera <risos> E você? O próximo livro que eu ainda quero ler em 2015 Se tudo der certo é A Ilha Eu descobri faz pouco tempo Que tá na minha estante Há muito tempo Eu não li, eu não sei onde eu consegui esse livro Eu não sei onde eu comprei Mas tá eu sei que ele tá aqui Eu lembro de tê-lo há muito tempo E eu li exatamente uma página No capítulo 1 Não lembro sobre o que fala mas as pessoas também falam muito bem dele e já me indicaram que lesse ainda esse ano, porque vale muito a pena. Então, a ilha tá aí nas próximas leituras. O terceiro livro que eu quero ler é O Que Aconteceu Com a Deus, de Sarah Dessin. Eu ainda não conheço a autora, nunca li, apesar de ter três ou quatro livros dela. Acho que de três <risos> livros dela. Quando vê só a coleção, você tanto todo <risos> Eu sou muito curiosa pra conhecer, porque falam sempre muito bem da narrativa dela e acho que esse ano tem que sair. Tem que sair esse negócio, porque... <risos> Meu Deus. Vamos lá, foco força e fé. Vamos ver se em 2015 sai, né? O quarto livro que eu ainda quero ler em 2015 é Altos, Voos e Quedas Livres, de Julian Barnes. Um livro que tá na minha wishlist há muito tempo. Eu queria ler esse livro antes de ler O Sentido de um Fim, do mesmo autor, que eu gostei muito, muito, bom. muito mesmo. Então, Altos, Voos e Quedas Livres, eu tô com uma expectativa muito alta pra ele. Espero que seja tão bom quanto eu acho que vai ser. O livro que eu quero ler é Fake, de Felipe Barenco. Principalmente porque eu tô querendo conhecer um pouco mais de literatura nacional. Esse livro também me pareceu bastante interessante. A gente comprou esse mês, eu acho, não foi? Foi, começo do mês. E eu ainda quero conseguir lê-lo até o final do ano. O último livro dessa lista que eu quero ler em 2015 é A Evolução de Maradaya, que é o segundo livro da série A Desconstrução de Maradaya. Na verdade, não é o nome da série, é o nome da série talvez seja A Série de Maradaya. Mas eu quero muito ler esse livro porque eu gostei bastante do primeiro Quando eu comecei a ler não foi muito o que eu esperava Eu esperava que fosse uma coisa um pouco mais sombria e mais dark Embora seja muito sombrio e muito misterioso Só que isso foi além das minhas expectativas E foi um livro muito bom, uma desconstrução de Maraday Então eu também espero muito de a Evolução Que é um livro do qual as pessoas falam muito bem Então, vamos lá meu último livro é Barba em Safada de Sangue, indicação de essa pessoa aqui. Eu não, não eu, ele me falou que se trata, eu não lembro, faz muito tempo. Uma pessoa que se importa com o que eu digo. Gente. Eu falei, faz tempo. Tá, oh, tá, Mais um livro nacional também, que eu quero tirar da minha lista de livros não lidos. E eu acredito que seja um livro bem interessante. Pelo que eu vagamente me lembro que Norwin me falou, acho que esse ano. Se tudo der certo, sai. Então é isso aí, pessoal. Esses são os livros que a gente espera ler ainda em 2015, embora falte de... gente. um mês certo. ou menos <risos> pra terminar o ano. Mas... Vai dar certo. É, é certo. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário aqui. Se quer ler algum desses livros, se já não, leu. Se, e dê uma dica também, né? Se, se vocês já leram, já dá uma... Uma né? ambientada, uma né? Uma ambientada que a gente, do que a gente. vai... o que, que a gente deve ler primeiro e vamos, vamos ver. Aí se sai ou não. <risos> não deixe de seguir a gente nas redes sociais e valeu! Valeu!